Programa Obesidade Infantil. O Guia Definitivo. Você sonha em solucionar para sempre o problema de sobrepeso do seu filho. Está com o coração na mão. Tudo tem um limite. Você não aguenta mais. Chegou a hora de incorporar algumas técnicas que poderão ajudá-los a recuperar o controle de suas vidas. E adotar hábitos sádios que ajudarão seu filho a sair desse pesadelo. Esse guia oferece a saída para esse caos vivido por vocês. Aqui você encontra um programa passo a passo, um guia definitivo para resolver o problema do seu filho. Você pode começar a desfrutar da transformação que o método proporciona, de forma rápida e segura. Você vai aprender a pôr em prática um programa com resultados comprovados. Eu sei que você está pensando, como começar, hoje. O que esse programa vai significar para você? Vai significar paz de espírito, alegria no coração. E o conhecimento de que você está vivenciando um dos maiores desafios proporcionado pela sociedade moderna. Com esse programa você estará assumindo o controle sobre esta tendência moderna horrível que é a obesidade infantil. Realidade dura para o coração de um pai ou mãe. A hora é agora. Então. Aia com rapidez. Excesso de peso não só afeta a saúde do adulto, mas revelasse se extremamente prejudicial para os adolescentes e crianças também. Dedicar algumas horas todos os dias para praticar ginástica ou passar algum tempo correndo ou praticando o seu esporte favorito. Tais atividades físicas certamente irão queimar aquelas calorias extras que estão causando o acúmulo de gordura tão indesejável. Na verdade, este é o passo mais importante que você pode dar, iniciando um dos melhores programas de perda de peso para adolescentes, sugerido por especialistas. Ver seu filho voltar para sua boa forma e vida saudável. Parece um sonho, mas é possível. Obesidade em adolescentes e crianças é talvez um dos piores males da atualidade. É cruel e horrível para as crianças porque o excesso de pés os condena a uma vida social dificultosa e os transforma em ácidos frequentadores de médicos e hospitais. Situação que os levarão a sérios problemas psicológicos, inclusive a depressão. Eles vão achar que é difícil fazer amigos, Poderão sofrer bullying na escola devido ao seu sobrepeso e toda a sua vida ficará comprometida devido à obesidade.